Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, vamos ver o que poderá acontecer para Ares em sete dias. Já estou aqui embaralhando... Então, vamos ver o que poderá acontecer em até sete dias para o signo de Ares. E vou trazer também uma mensagem do oráculo. Ares. Em até sete dias, você pode passar por alguma mudança, mudança favorável, tá? Que vai te deixar mais forte, principalmente na área da sua vida que está mais pesada para você. Então, é um momento para ter paciência, porque vai ter movimentação, sim. E também há um excesso aqui como se você estivesse segurando muitas coisas com você. Então, será um trabalho em conjunto de você com a vida, liberando espaços e o conselho, banquete, diminua o ritmo e celebre a si mesmo, ou seja, diminua o ritmo de tudo que você vem segurando, com você, você não precisa dar conta de tudo, porque segurar muitas coisas atrapalha você de ver a vista do seu trajeto, e o celebrar é muito importante, porque segurando ou não, você é forte do mesmo jeito. E merece vibrar momentos de bem-estar. Castelo é tempo de cura, não de guerra. Durante essa mudança, não tem jeito. Alguma coisa fica para trás. Mesmo que seja apenas o costume. Da rotina que você tinha. Então, saiba que é tempo de olhar para frente. E não de brigar com a vida. Por essas coisas que vão se dissolvendo. Porque o melhor está por vir. Tá bom? Gratidão.